Está no ar o Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho, aqui de Mato Grosso. Veja nesta edição. Semana Nacional da Conciliação Trabalhista em Mato Grosso estimula a resolução amigável de processos judiciais. A adimplência no acordo ela é muito maior do que na execução. No quadro A é Direito, vamos saber como as faltas interferem no cálculo das férias e do 13º. Acompanhe também a entrevista com o conselheiro Luciano Frota do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. De 21 a 25 de maio acontece a quarta semana nacional da conciliação trabalhista. O mutirão é para incentivar que empresas e trabalhadores cheguem a um acordo. Além de reduzir o número de processos, o objetivo também é agilizar a solução dos conflitos. Conciliar pode ser a melhor saída para resolver um conflito. Por isso, de 21 a 25 de maio, mutirões serão realizados na Justiça do Trabalho em todo o país com a semana de conciliação Só em Cuiabá mais de 560 processos Alguns envolvendo grandes empresas Devem entrar em acordo Os advogados sabem que vale a pena Incentivar empregados e empregadores A encontrarem uma solução amigável Nas semanas de conciliações Nós conseguimos resolver muitos processos Em fase de execução Então é muito importante para o reclamante E também para o empregador, o ex-empregador o reclamante muitas vezes fica aguardando anos, né, a resolução, a solução do processo, que é o pagamento. E o empregador, é, muitas vezes na fase de execução, ele fica impedido, muitas, é, às vezes com o CNPJ da empresa ou até mesmo o CPF é, restrito, impossibilitado de... De muitas vezes fazer outros né, negócios. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso é engajado na prática de conciliar. Tanto que o ano passado foi um dos vencedores do prêmio Conciliar é Legal do Conselho Nacional da Justiça, o CNJ. O TRT Mato Grossense teve o maior índice de conciliação em 2017, com mais de 55% dos processos judiciais em acordos. Ou seja, mais da metade foram encerrados de forma amigável pelas próprias partes. Foram R$ 7,6 milhões e mil reais arrecadados e pagos para os trabalhadores. A adimplência no acordo ela é muito maior do que na execução. Porque quando você está executando, fazendo uma execução forçada, muitas vezes há uma resistência por parte do devedor e às vezes até uma resistência por... por procrastinar mesmo o feito. Né? E no caso do acordo não, a parte já veio pré-disposta a pagar. Como ela veio predisposta a pagar, a possibilidade de pagamento ela é muito maior, a adimplência é muito maior na realização de acordo. Para conciliar é muito simples, basta acessar o aplicativo Quero Conciliar, que é este banner que fica na barra lateral do site do TRT, e fazer um cadastro para manifestar a intenção de um acordo. Nele, você encontra também todos os detalhes para participar da Semana de Conciliação. O endereço do site é o trt23.jus.br. No quadro É Direito, a juíza Graziele Lima responde à dúvida de uma trabalhadora que quer saber se as faltas dela no trabalho alteram o cálculo do um 13º salário. Meu nome é Divina.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 Ele esteve em Cuiabá para uma palestra e aproveitou para falar com a gente sobre o papel do CNJ no Poder Judiciário. Não saia é daí, a gente volta já. Já reparou quantas vezes temos que encontrar soluções amigáveis para os nossos problemas? É assim com a família, no trânsito, com os vizinhos, a vida pede diálogo. A Justiça do Trabalho também acredita que toda hora dá para conversar. Por isso, incentivamos a conciliação. Quarta Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, de 21 a 25 de maio. Sempre dá para conciliar. Opa, vamos dar uma levantada, sair um pouco dessa posição. Agora eu não posso, tô ocupado. Tira os olhos da tela um pouquinho, vai. Mexe a cabeça. Mexe os dedos. Os dedos já estou mexendo. Ah. Ah, olha, não pode ficar o tempo todo fazendo os trabalhos repetitivos. Imagina você ficar assim sem dar uma pausa. Na hora de pensar em segurança, algumas coisas podem ser deixadas de lado no trabalho.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 Criado em 2004 pela Emenda Constitucional de número 45, o Conselho Nacional de Justiça exerce uma função de grande importância no Poder Judiciário. Para falar um pouco mais sobre isso, a gente conversa agora com o conselheiro Luciano Frota. Conselheiro, obrigado por sua participação aqui no Trabalho em Revista. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui participando do programa Trabalho em Revista da TRT, do TRT 23. O CNJ acaba ganhando destaque nacional quando punha algum magistrado né, em notícias que a gente vê vinculado na imprensa. Mas o órgão faz muito mais do que isso, não faz, conselheiro? Ah, Com certeza. Na verdade, o papel mais importante do CNJ é o papel de formatação do Poder Judiciário através de políticas públicas. O CNJ foi criado para ser um órgão de controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário Nacional, eh, eh, acabando com, a, com, aquele, com aquela situação que vivíamos antes de 2004, de, de, de um sistema, de um poder judiciário sem organicidade, de tribunais ilhas em cada estado, sem se comunicar, sem uma unidade administrativa. Então, o papel principal do CNJ é construir políticas públicas para melhorar o poder judiciário e, exer, e exercendo o seu controle administrativo e financeiro. Paralelo a isso, também há o controle disciplinar exercido pela Corrigida Nacional e pelo próprio Conselho. Ou seja, o CNJ não julga processos. O CNJ não pode interferir na atividade jurisdicional dos magistrados. O CNJ apenas atua naquilo que diz respeito à atividade administrativa. Ok. A política de metas do judiciário é algo coordenado pelo CNJ, né, é mesmo, conselheiro? É. A, a política, a, a, Na verdade, isso é, uma, é um assunto de, muito polêmico também dentro do próprio magistratura. É, quando se fala de metas, se fala de um instrumento de gestão. Para que se possa medir é, é, o, o, o, o, o grau de, de, de, de eficiência do poder judiciário. O que é perigoso na política de metas, e isso é que é o motivo de crítica, é quando a política de metas é mal utilizada pelos tribunais ou pelos magistrados. Ou seja, quando a política de metas ela tem um caráter meramente quantitativo em detrimento da qualidade da prestação jurisdicional. Mas o estabelecimento de metas pelo CNJ é um instrumento de gestão importante. Importante, inclusive, para conhecer os pontos de ineficiência, de gargalos que precisam ser corrigidos. Ok. E o senhor é um novo conselheiro, tomou posse agora em, em fevereiro, não é isso mesmo? Isso. Qual é a composição atual do conselho e como é que os conselheiros são escolhidos para o CNJ? É, o CNJ tem uma composição constitucional de 15 membros presidido pelo ministro, no caso agora a ministra é presidente do Supremo Tribunal Federal e tem mais 14 membros formados por um ministro do STJ, um ministro do TST, um desembargador de tribunais estaduais e um juiz estadual, desembargador do trabalho, juiz do trabalho, juiz federal de primeiro grau, dois representantes do Ministério Público, dois representantes da ordem dos advogados e dois representantes da sociedade civil, sendo um indicado pela Câmara dos Deputados, e outro indicado pelo Senado Federal. Qual é a importância dessa composição? É dar maior legitimidade ao órgão? Ó, oh, o CNJ, essa composição plural do CNJ, ela é de uma importância singular, a meu ver. Por quê? como se trata de um órgão de gestão, um órgão que tem o objetivo de construir políticas públicas para o Poder Judiciário, é fundamental que essas políticas sejam construídas não a partir de uma perspectiva interna, ou seja, não a partir de uma visão unilateral dos magistrados. Quando se agrega nesse conjunto é, é, é, outros atores que também participam do Poder Judiciário diretamente, como o Ministério Público e o AB, e ainda tem a participação da sociedade civil, que é para o destinatário dos serviços que presta o judiciário, você tem uma amplitude maior de vozes, você consegue extrair dessa composição plural um sentimento médio capaz de se gerir melhores políticas públicas, que de fato interessa para a reconstrução do poder judiciário. Ninguém melhor... Para sentir os problemas do, quem, do que quem faz uso do judiciário. Não é só o juiz que faz uso do judiciário, é sobretudo o jurisdicionado, é sobretudo o advogado, é sobretudo o integrante do Ministério Público. Ok. E o que faz um conselheiro no dia a dia? Ele é uma espécie de juiz? Olha, a sua atividade, a atividade de conselheiro, ela é uma atividade semelhante à atividade de magistrado sem jurisdição, ou sem, mas num contexto administrativo, né? É, nós temos sessões presenciais, é, quinzenais dentro do CNJ, temos sessões também virtuais, é, tem as comissões permanentes onde essas políticas públicas são construídas e cada conselheiro participa de uma ou duas comissões permanentes. A gente tem um contato praticamente diário com juízes, com advogados, com, com ministros, com, com desembargadores que todos em busca de soluções ou de, de ajudar nessa, re, nessa construção permanente de um Poder Judiciário. O que o CNJ tem em mente é que judiciário nós precisamos para que atenda melhor os anseios da população. Por isso, ele é um órgão de extrema importância, um órgão estratégico para o Poder Judiciário Nacional. Perfeito. Nesse aspecto de gestão que o senhor comenta aqui é o papel do judiciário, na sua visão, quais são os maiores desafios hoje? É, da, justiça, da justiça brasileira? Olha, a gente tem muitos, a gente tem muitos, nós estamos vivendo um momento muito difícil no país como um todo, é, por tudo isso que nós estamos vivendo, tanto na cena política, na cena social, e, e o judiciário ele é o, o grande esteio da democracia. A Constituição de 88 reservou para o Poder Judiciário esse papel de garantidor dessa democracia. E não é mais um poder judiciário que, que, que aplica a letra fria da lei, que aguarda ser instigado para poder julgar casos individuais. Hoje é um judiciário que tende a ser cada dia mais proativo. Então, a, o grande desafio é você ter um poder judiciário que seja célere nas respostas que oferece, comprometido socialmente, envolvido com a construção de uma sociedade livre, humana e solidária, que é assim que prevê a Constituição. Para isso, precisa estar bem aparelhado administrativamente, ter uma infraestrutura de trabalho capaz de dar respostas à sociedade naquilo que a sociedade espera, que é a reparação dos seus direitos violados e é, em outras palavras, o cumprimento das promessas constitucionais. E aí que talvez insere o papel do CNJ? Sim, verde. sim. O, o judiciário na sua atividade jurisdicional, ele precisa estar administrativamente preparado para isso. E o CNJ tem um grande. O CNJ também tem uma ação nessa área de proativa, de comprometimento com com a construção de uma nova sociedade, também um, um papel muito importante. E ele tem exercido esse papel também em nome do judiciário nessa parte administrativa. Perfeito. Para a gente encerrar, conselheiro, o cidadão pode procurar o CNJ em algum, por algum motivo? Se quiser fazer alguma denúncia? Existe? Ó, o CNJ tem a sua ouvidoria, em que ela recebe as, as, as denúncias, os, as queixas e também os elogios, as críticas, enfim. E o CNJ é um órgão interno de administração interna do judiciário, mas que também tem uma porta aberta para o público externo. Ou seja, aquele público que percebe dentro do judiciário algo que para ele não é correto, ele pode recorrer ao CNJ para poder fazer valer o, o, que, o, que, o que a Constituição determina, que é um poder judiciário ético, um poder judiciário sério, um poder judiciário célere, sobretudo um poder judiciário comprometido. Então a sociedade, o judiciário, o CNJ é um órgão que foi construído para ser da sociedade e por, é por conta da sociedade que ele existe. Logo, ele também tem as portas abertas para a sociedade. Aliás, é muito importante a participação da sociedade, esse feedback que ela tem que dar do judiciário para o Conselho Nacional de Justiça. E é a partir daí que a gente consegue reconstruir a, e tentar re, corrigir rumos daquilo que precisa ser acertado rumo a um judiciário melhor, mais eficiente, mais concentâneo com os princípios democráticos. E como é que o cidadão pode fazer essa, essa manifestação? Olha, a ouvidoria, você tanto pode se ir pelo site como ir pessoalmente, assim, é um acesso facilitado pela ouvidoria. A, a, a, o ingresso, em alguns casos, você pode fazer reclamações na própria corrigedoria, nos casos de, de eventuais desvios funcionais de magistrados, às vezes excessos de prazo ou não, não cumprir prazos excedentes não cumpridos pelo magistrado, processo parado há muito tempo, você tem os instrumentos próprios de competência da Corregedoria Nacional que avalia, aprecia, examina onde ele pode atuar para resolver o problema daquele cidadão. Ok, eu quero agradecer por sua participação aqui no trabalho em revista. Olha, a honra foi minha, estarei sempre, estou sempre à disposição. E assim terminamos o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT no YouTube. O endereço